eu eu tenho uma eu tenho uma trezepada forte que uma vez era sou solteira então posso contar é, não bebo né eu bebo muito raramente cara assim muito raramente mesmo esse e dia aí, você bebeu ou não então aí eu fui na casa de um amigo meu falou assim ó meus pais São desceram para praia meus pais desceram para praia vão fazer um churrasco lá era o pessoal que eu sempre andava lá da rua né e vamos lá fazer um churrasco lá e vai todo mundo. Cara, tinha lá umas 15 pessoas, 15. né? E aí, cara, começamos a assar carne, tá? Então, naquela época eu comia carne ainda, infelizmente, né? E. <risos> e aí os caras, não, vão beber uísque, né? E eu falei, porra, cara, eu não bebo. Não, o me meu nome é Paulo Adriano, mas é, naquela. eles me chamavam de Paulo lá, né? Porque eu só eu, eu uso Adriano. Não, Paulão, vai beber, vai beber, Paulão, vai beber. Aí comecei a beber o uísque, é isso aí que você mostrou aí. Cara, e bebi. Mas bebi, bebi, bebi, bebi, mas, my... cara. Tomou. E aí me colocaram, aí... Aí me colocaram lá no sofá. É. Me colocaram lá no sofá, que eu tava muito torto, cara. Nisso, os pais do cara voltou da praia. E, e aí <risos> o cara já tinha pre... colocado a avó no quarto lá, porque a avó tava enchendo o saco, prender a avó no quarto e tal, enfim. Prendeira e aí, cara. Pô. É, aí eu tava lá uma na sala. Arveinho, lá... Botaram a gasça é... na boca. E, e aí a, os caras chegaram, o pai chegou aquela correria de. Né? Mas foi uma correria mesmo, cara, sabe que tava a zona. E aí, cara, eu tava sentada, a mãe do cara entrou dentro da casa. A mãe desse mamigo que tinha voltado à praia. E aí eu levantei já tonto assim, cara, e eu peguei na mão dela assim, dei uma volta nela assim e falei, nossa, que gostosa. Se você é, é, é, a, é, a, mãe, é a mãe da história, entre em contato. Vamos chamá-los para você ter você dar sua visão de um cara eu do nada que te virar, te falar. Que gostoso. É. Eu nunca mais falei com esse meu amigo. Você que eu nunca mais. Coisa, né? <risos> Bebi uísque na vida. Agora eu entendi que você não bebeu uísque. Então, cara, ah, eu, eu contei lá, né, do César Filho lá, né? Eu falei da outra vez o que aconteceu, né? Com, não, é, é então, quando bebe não dá certo. então é por isso que eu não bebo, cara. Essa é a minha trezefada, cara. Essa foi forte. Ah, que gostosa, hein? Essa Parabéns, foi, Adriano. Foi essa, foi, essa foi. Não, melhor foi. ele dar uma voltinha ainda, né? Pega assim, dar uma voltinha <risos> nela. Como assim? Opa, parou. Oh, parou. Eu, eu tenho vergonha disso. Isso aconteceu. Ah, <risos> ah maravilhoso. <risos> que é isso. Não, eu tenho tanta história. Deixa eu te contar uma que não é tão. Não é uma das piores, mas é uma engraçada. Eu lembro que eu tava na, na Alemanha. Na Oktoberfest, aí já sabe né, Oktoberfest, mano, e vai cerveja aí No final, a Oktoberfest acabou acho que umas 10 horas Tem um negócio que eles falam que é o after da Oktoberfest Aí você vai pra um lugar, no ano que eu fui, tava um lugar chamado Fabric Era tipo uma fábrica mesmo, um monte de container E as baladas eram nos container, aí eu já tinha bebido E falei, é, eu vou em todos os containers dessa porra hoje Cara, eu fui nos containers e fui bebendo, fui bebendo, fui bebendo. E nisso foi muito engraçado. Eu tava na Alemanha, com um brother meu, bem nas férias dele eu tava de férias também, os pais deles também tava de férias. Então a gente acabou indo com os pais dele e viajar. E tranquilo, porque a gente ia é de noite sair, os pais deles ficavam tá horário pro é hotel. Só que nesse específico da Alemanha, lá em Munique, eu, o meu amigo ficou na casa de um amigo deles, e eu fiquei no mesmo hotel que os pais deles estavam no mesmo quarto. Tomando, tomando, tomando. Na hora que voltei pra casa, né? O mesmo quarto até, né, Tinha duas camas lá: cama de casal do pai dele, né? Da mãe dele e a cama de casal que era minha, lá que tava sozinho. Aí sabe, quando você tá bêbado pra caramba, você acha que tá tudo bem. Você tá super silencioso, né? Tô silencioso, entrando no quarto do hotel. Aí eu entro na boa, vou tirando a camiseta. Na hora que eu vou sentar na cama, não sei que merda que eu fiz até hoje. Eu não me pego no controle da televisão do quarto, não me liga a televisão do quarto mó alto, quatro da manhã. Eu só vejo o pai do amigo meu levantando. Quem é o senhor? seu, senhor, senhor Miranda, lá, tudo bom? Tá, bom? tá chegando agora? É, desculpa aí, te acordar. Deu pra perceber? Tava, tava, tava boa a festa, hein, ó, senhor? Tava, tava da hora, hein? Ah, então tá bom, agora siga a TV e dorme aí, vai tipo mas Eu ia falar que você... não, mas tava tá bom. Você chega naquele passinho, né? Tipo, não, não tô fazendo não barulho, eu vou acordar ninguém. Aí eu vou aí me, me sento no no eu Não sei se eu sentei, eu fiz alguma coisa, mas eu caí no controle remoto, cara. Ligou a TV, igual alto aí o pai, puta, eu acordei, o pai dormiu, falei, caralho, mano. André, falta você agora, não tem não jeito. Não é conta né, André. Cara, tentando lembrar, mas puta, eu sou muito tranquilo assim, de bebida. <risos> não, ah, bem, não, é sério, Nunca. Você quer com bebida? De... Ah, não precisa ser bebida, conta alguma coisa que aconteceu aí. Ele nunca se meteu numa enroscada, não? É, isso aí não falta na vida dele, né? Vamos é, lá, né? Capa, o cara acabou de falar que portava pipa com bambu. É, pô. Não, Didi, Eu tava lembrando, eu acho que eu tava contando agora há pouco. É, acho que é o um mais recente, sim. De treta, né, cara? Às vezes você quer é, separar a treta, você acaba se ferrando, né? A gente uma vez foi um show do Emerson Nogueira aqui em São José dos Campos. Aí foi eu, a Camila, a irmã dela e meu cunhado Alex. E aí a gente chegou lá já mandou logo um combo de, de vodka com Red Bull, né? Aí, né, top. Praticamente matamos a garrafa. Tava já triba do louco. Aí, esse show aí, ele, ele era meio beneficente também, então você tinha que levar um quilo de alimento e tal e quando a gente tava saindo, tava todos os alimentos ali do lado, na, na portaria, né que depois eles vão recolher lá para entregar pra entidade e tal e aí o Alex, ele passou ali com a tua sacolinha tipo, tinha arroz, feijão meio tipo de zoeira, assim e aí, como todo final de show sempre tem aqueles cara que, não sei se não pegou ninguém, tá tá, tá louco para arrumar a treta, né e aí pegou e começou a entrar em uma com ele, né Ficou com o Alex, tinha pego o um negócio e tal, e aí o Alex também já gosta de uma porrada também, e às vezes começou a discutir e tal, eu falei, não, deixa disso, não sei o que, pô, daí devolve, é brincadeira, não sei o que, mano, não sei o que, virou uma porradaria, véio. e eu tentei, entrei no meio para tentar separar e eu tomei várias, mano. tomei na cara, tomei uma, uma, uma, uma costela no estômago, e aí eu falei, tá então, velho, ou você chega logo dando voadora, né, que é diz que amigo, amigo mesmo, amigo que amigo chega dando a voadora, ou, velho, dá dois passos pra trás e deixa o seu amigo se fuder sozinho, porque... Lindomar, você pode ou, separar, o Brasil, ou a sua opção, entra apanhando. Ou você vai entrar e apanhar, que você André, não vai conseguir separar o negócio. Depois você vai procurar o Lindomar, você tem que entrar estilo Lindomar, o subzero brasileiro. Procura depois vídeo. Voadora, né? O cara já chega na voadora, Aqui, teve uma matéria do Ratinho, muito tempo, adorava, Ratinho, adorava, que era o uma babá que parece que batia na criancinha, era um ano a criancinha batia na bebê, ela saiu na rua depois da reportagem, a galera começou tipo a fuzilar ela, aí do nada ela pega tipo um pedregulho, começa a atacar nas pessoas assim, do nada um cara da voadora nela. É Sério? Aí, aí é o Lindomar, o Sub-Zero brasileiro. Porque ele fez a, a voadora certa <risos> assim parecia a voadora do Mortal Kombat. Aí ele nunca vi isso, oh, eu né? depois meu, do, é O Lindomar, o, Lindo Mar, o, o né? brasileiro uh -huh. Lindomar, o Sub-Zero pra... brasileiro. Aí ele começa. Vai. Road One. Vai. Aí ele sacou e de deu um cara da voadora. Muito bom. Aí virou famoso. É o Lindomar. O Sub-Zero.